acaba de triplicar de preço e ninguém consegue explicar por quê. Tá bom, é claro, a Desert Gold Blaze realmente está muito bonita no CS2, mas eu acredito que esse não é o único motivo para essa skin específica ter valorizado tanto nos últimos dias e semanas. Para vocês terem noção, dava para comprar no ano passado uma Desert Go Blaze Factory New por aproximadamente R$ 2.500 durante o ano de 2022 inteiro isso preços da Steam. Mas olha só esse gráfico, cara. Recentemente, a Desert Eagle Blaze deu um boom inacreditável, cara. Inexplicável. Uma skin que estava sendo vendida em fevereiro por cerca de 2.600 2.700 reais aqui na Steam. Chegou a vender agora no mês de abril por 9.000 reais, cara. O que que tá acontecendo com o mercado de skins? Bom, é sabido que a Desert Eagle tem um novo modelo de arma no CS2, assim como em 4S, algumas outras armas. Mas assim, eu não vi muita diferença aqui, cara. Pelo menos na Desert Eagle Blaze, ela não está magnificamente mais bela no CS2, se é que vocês me entendem. E aparentemente pode ser manipulação de preço o motivo desse item ter subido tanto. Aqui em março ela estava custando 3 mil reais e triplicou para 9 mil reais no dia 25 de abril. Mas dando um zoom aqui a gente começa a perceber que o preço já começou a cair. A mais barata listada aqui no mercado deste agora tá por 7.200 E a gente vai comparar o preço dela já já no mercado da China também. Mas antes vamos analisar como que era a Desert Eagle Blaze no CSGO. Já era uma skin linda, já era a Desert Eagle mais cara. E eu vou falar real é, que eu acho que até gostava Mais dela no CSGO, é claro que O CS2 está na beta ainda Então assim, algumas skins eu tenho certeza Que vão melhorar, uma delas talvez Seja a Desert Eagle Blaze, pode ficar mais Bonita, as case hardness também, eu espero que Deem uma melhorada, mas a gente percebe que tem Um novo modelo realmente, a arma Talvez olhando o inspect delas, fica um pouco Mais fácil, né, o inspect do CSGO É bem padrão, bem comum, todo mundo Reconhece, e aí no inspect no CS2 Dá pra ver alguma diferença aqui. acho que na parte de baixo da arma. Eu não tô... 100% sabendo aí o que que mudou no modelo da Desert Eagle, mas algo mudou e talvez esse seja o motivo para a Desert Eagle Blaze ter também subido muito nos mercados de skins que não são da Steam. Aqui a gente tem preços e gráficos da valorização da Desert Eagle Blaze no Buff, que é o mercado da China. Nos últimos 60 dias, essa skin Factor New subiu 170%. Ela custava cerca de R$ 2.600 e está sendo vendida aí por R$ reais agora. Se a gente analisa esse gráfico, que é algo que eu tô começando a fazer com skins estou tô gostando bastante, rapidamente eu percebo que a partir desse momento aqui do mês de abril, me parece ter rolado uma manipulação insana, porque os preços estavam caminhando organicamente, estavam subindo e do nada explodiram, né? Se a gente tira um pouco de zoom ainda, cara, <risos> dá pra perceber que isso daqui realmente não é natural. Essa valorização que rolou aqui de 400, 500 dólares pra mil e poucos dólares, não me parece algo natural, parece ser uma manipulação mesmo e tudo pode ser explicado olhando aqui no site da China, o Buff 163, onde a gente tem a Desert Eagle Blaze como a Digo mais cara, realmente. Se a gente analisa agora o gráfico em reais, cara, nossa, olha isso daqui, esse boom, isso daqui é quase que inexplicável. Não é uma skin raríssima, a gente pode ver que tem 620 dessas skins listadas e o preço agora está caminhando para baixo. Se a gente pega o gráfico aqui de 7 dias do Buff, já dá para ver uma correção começando aqui a acontecer. Então, cuidado, se você tem uma Desert Eagle Blaze ou se você estava pensando em comprar uma, talvez seja a melhor esperar baixar um pouco mais o preço e se você tinha uma e queria vender meu amigo aqui era a hora de vender porque esse boom aqui foi inexplicável cara eu termino pensando que talvez por essa daqui ser a skin de Desert Eagle mais cara e uma das mais raras também existem poucas mais de 25 mil Infector New existentes no mundo é possível que por isso que ela tenha sido assim como qualquer estoque ou cripto começa a ter uma correção de preço depois que infla muito o preço sem muito motivo então muito cuidado com seus investimentos e olha só que que doideira que acaba de acontecer com essa Deagle, meio que sem muitos motivos, né? Enquanto muitas caixas e skins Estão crachando de preço, a Deagle Blaze estava Explodindo, então é algo a se pensar também Me conta aí se você tinha comprado uma Deagle Blaze No passado e quanto que ela tá valendo agora Se você vendeu ou não, eu quero saber Eu particularmente tenho a minha Deagle Blaze que tá lá na inventário do Simpa Mas como ela tem adesivos e tal, isso não afeta Muito o preço dela. Galera, ativa as notificações Aí do canal se vocês ainda não ativaram, porque eu tô soltando Muitos vídeos sobre skins no CS2 Sobre a valorização e o mercado de skins Tudo que acontece, eu trago pra vocês aqui, urgente. Então, a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. partida já começou. Precisamos de alguns disparos. Ah, apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida. Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista. Incrível! E nós temos o vencedor!